Hoje eu vou ensinar para vocês a receita desse biscoitinho de amendoim que é delicioso, saudável, super proteico e leva apenas 3 ingredientes. Sim, você ouviu certo, são apenas 3 ingredientes, então vamos a eles! Essa é uma receita muito simples, então antes de começar, eu já vou pedir para você fazer o quê? Dar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me conta aqui nos comentários de onde é que você tá assistindo esse vídeo, porque eu tô muito curiosa para saber. Agora, vamos começar e eu vou usar aqui minha batedeira para fazer esse biscoito. Mas, você não precisa usar batedeira se você não tiver. Se você tiver dessas batedeiras planetárias, você vai usar a raquete, que é esse instrumento daqui. Então, vamos começar. Aqui no bolo da batedeira eu vou botar o xilitol, o ovo e a pasta de amendoim. Agora é só ligar nossa batedeira e misturar até incorporar tudo. Agora que nossa massa tá pronta, a gente vai umedecer a mão, formar tabolinhas e levar pra assar no nosso forno que tá pré-aquecendo... A 180 graus. Então, vamos fazer isso. Primeiro, umedecer a mão. Agora que nossa massa já tá pronta, eu já umedeci minha mão, que é para as bolinhas não grudarem na nossa mão, e a gente vai formar os biscoitinhos. Para isso, eu só pego uma colher, porciono, faço uma bolinha, e coloco aqui na minha assadeira com papel manteiga. Pego um garfo, só para fazer um chão. Se o seu garfo grudar assim como o meu grudou, é só molhar ele um pouquinho também. Vamos fazer de novo? E esse é o resultado final dos nossos biscoitinhos. Como vocês viram, eles são super rápidos e fáceis de fazer. E ficam apenas maravilhosos, né? Vamos experimentar. Hum. Essa é aquela receita que parece que você está comendo uma comida bem gordinha, sabe? Mas na verdade é super saudável. Melhor, impossível. É isso meus netos, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.